meu nome é João Biscaia e esta semana, no 74, podem ler a entrevista aos historiadores Paulo M. Dias e Roger Lides Jesus, criadores do podcast Falando de História e coordenador do livro Atualizar a História, lançado em maio passado. Propõem lançar uma nova visão sobre a história de Portugal, tentando também começar a preencher o vazio editorial que existe na divulgação científica de história, trazendo ao grande público algumas atualizações que já muitos discutem nas universidades. Nos ensaios, temos a segunda parte do ensaio Vai Trabalhar Malandro, do sociólogo António Pedro dos, desta vez fazendo uma análise às condições dos reclusos nas prisões portuguesas. Em um anexo, o jornalista Pedro Coelho, cronista da casa, conta a história de Gracinda, antiga funcionária do consulado português em Paris, que perdeu as suas poupanças de uma vida com a queda do BES. A crónica habitual de Diogo Farr traz dois assuntos quentes uh, da semana, uh, a morte da rainha Isabel II da Inglaterra e o trailer da nova versão do filme A Pequena Sereia. Já Vera Ferreira escreve e assina a crónica semanal dos ladrões de bicicletas, centrando-se na crise energética que vivemos, afirma que o controle do setor energético, pela sua importância estratégica, deve estar sob a alçada dos Estados Nacionais. Esta semana é tudo, desejo-vos... Ótimas leituras, um ótimo fim de semana, um abraço.